Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente para aprender a usar a numerologia corretamente de uma maneira realista, para obter resultados reais na sua vida. E me deixa eu te perguntar uma coisa. Como andam os seus relacionamentos? Você sabia que os seus relacionamentos, a maneira como você se relaciona com as pessoas, afeta os seus resultados? Sabia não? Então hoje eu vou te ensinar... Como usar as informações do seu estudo numerológico pessoal para simplificar os seus relacionamentos. Então esqueça um pouco as crenças, assista esse vídeo até o final e se você se divertir, deixe seu like, assim você ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo é útil para mais pessoas. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, né? assim você sempre vai ficar por dentro de todos os avanços e das novidades da numerologia. Vamos começar então? Muitas pessoas dizem que aprenderam a serem felizes sozinhos e acham que é quase impossível compartilhar a sua vida, a sua felicidade com outras pessoas. Né? Mas, de uma forma ou de outra, você acaba se sentindo incompleto e, querendo ou não, sempre parece que falta alguma coisa. Né? A verdade é que todo ser humano precisa construir bons relacionamentos para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e, consequentemente, se sentir plenamente feliz e realizado. É, eu diria que nos relacionarmos faz parte do nosso processo de crescimento e influencia tanto o nosso desenvolvimento pessoal quanto o nosso desenvolvimento é, profissional. Né? Os relacionamentos são simplesmente um processo de comunicação. E como cada um de nós é, se comunica de uma maneira muito única, né? além da nossa personalidade, nós temos que considerar também é, como a nossa bagagem cultural, a nossa formação pessoal, nosso histórico familiar, as experiências vividas interferem na maneira como cada um de nós se relaciona com os outros. Né? Mas querendo ou não a maneira como você se comporta e mantém as suas relações interpessoais é determinante para que você obtenha o sucesso que você tanto sonha aí na sua vida ou não, né? Eu não estou dizendo que você precise ser o amigão de todos, né? Ou ser o seu centro das atenções, muito menos o seu bajulador, o puxa saco, né? O único que importa é a quantidade, é a qualidade, né, dos nossos relacionamentos, não os motivos ou a quantidade. O único que eu quero dizer é o importante é saber manter relações harmoniosas, principalmente respeitosas, né? Não diria com todos, porque com todos é, seria impossível, mas na maior parte das suas relações, na maior parte do tempo, né? Para que você se torne aí a pessoa que você deseja ser. E eu tenho certeza que se você... É, você já deve ter ouvido falar que para ter sucesso você precisa investir em conhecimento, né? Fazer uma boa faculdade, MBA, mestrado, doutorado. Eu fiz toda essa merda, até mais um pouco. E eu te garanto que apesar de tudo isso ser importante, né, não digo que não seja, antes de qualquer coisa é preciso saber se relacionar com as pessoas, né? A maneira como você se comporta nas suas relações interpessoais, como você interage diariamente com a sua esposa, com o seu marido, com o seu patrão, patroa, com seus subordinados, colegas de trabalho, amigos, filhos. E etc que te fará ser respeitado e que, consequentemente, fará com que todos se coloquem à disposição, tanto para ajudar né, como para te apoiar enquanto você segue em direção ao seu destino. Né? O resto é só título. Né? Pode parecer redundante, mas nunca é demais lembrar né, que ser uma pessoa educada é fundamental. Né? Aquele bom dia, obrigado, por favor, com licença, ajuda bastante. Né? Além disso, receber as pessoas com um sorriso no rosto, né, com alegria, ser otimista, está disposto, né, a dar uma palavra de incentivo faz com que todos te admirem, e te respeitem ainda mais. Mas só isso não é o bastante, né? Uma vez você já parou para pensar como quantas pessoas, né, com quantas, como com quantas pessoas você precisa se relacionar no seu dia a dia, né, e como deve se comportar em cada grupo diferente? você convive, né? criar é, relacionamentos, e principalmente relacionamentos harmoniosos, né? não é tão simples, não é tão fácil quanto parece. Né? Quantas vezes você já não começou um relacionamento afetivo, onde inicialmente parecia que você recebia todo o apoio e atenção por parte do seu parceiro, da sua parceira, mas depois o desinteresse, a negligência, né? os eventos estressantes da vida, vamos dizer assim, começaram a cobrar o seu preço, né? E aquele relacionamento que inicialmente era uma fonte de alegria se torna uma grande fonte de estresse e insatisfação, né? Do mesmo jeito, quem nunca se envolveu em algum grupo, né? Entrou em algum grupo, uma fraternidade aí que considerava interessante, porque as pessoas aparentemente possuíam as mesmas ideias, os mesmos interesses que você, né? E entre si, mas com o tempo começaram a surgir os, os famosos desentendimentos, né? O, os inevitáveis mal entendidos, as intrigas e, consequentemente, as pessoas começaram a criar grupos dentro do grupo, né? E aos poucos todos vão se dividindo e aquele sentimento de pertença, de pertencimento que você experimentava, né? Que era experimentado por todos no início acaba sendo substituído pelo sentimento de rivalidade, né? As pessoas passam a se isolar e cada uma a tentar dominar o outro com o seu próprio ponto de vista. É, então é por esse motivo que é muito importante aprender a entender não apenas as nossas características e necessidades pessoais né, de relacionamento, como também as dos outros. Né? Nós precisamos ser capazes de alimentar continuamente os nossos relacionamentos é, com as pessoas né, que são importantes para nós, né? além de dedicar tempo para fortalecer as alianças, as comunidades né, com as quais pertencemos aí família, amigos, colegas de trabalho, é, em cada lugar que você tem gente, que você vai ter gente diferente, com diversas experiências de vida diferentes, né? E a verdade é que as pessoas são diferentes umas das outras e saber lidar com as pessoas, com as suas diferenças, né, com aqueles que são diferentes de nós, é um dos maiores desafios diários que nós enfrentamos, né? E para piorar, é claro, que não existe uma fórmula mágica para isso, né? não existe uma rotina, vamos dizer assim, mas existem métodos que nós podemos usar que nos permite entender exatamente como fazer isso de um jeito dinâmico. né? E é exatamente aí, nesse meio de campo, que a numerologia se torna o seu coringa, né? aquele as que você guarda escondido na manga comum nós ouvimos falar é, sobre os números de relacionamento, sobre números de compatibilidade, de harmonia conjugal na numerologia, né? que tanto na numerologia cabalística quanto na pitagórica não são do que é o chamado número da missão. Né? Mas isso é só uma pequena questão, né? e não é tão importante quanto se acredita ser. Na verdade, você atrai e cativa as pessoas com a sua confiança e com o seu carisma. Né? O que atrai ou afasta as pessoas de você, que te torna alguém com um grande magnetismo pessoal, né, ou uma pessoa repulsiva, né, é a sua personalidade. Então, para entender a maneira como você se relaciona com as pessoas, não basta se analisar um único número, né. Aliás, na numerologia nada é analisado com um único número, né. Tudo é um conjunto. Nada deve ser considerado isoladamente na numerologia, tá ok? E uma coisa que eu acho que vale a pena esclarecer também aqui, apesar desse vídeo não ser voltado especificamente para relacionamentos afetivos, né, mas é uma questão é, importante, é a questão de análise de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. né? Eu vejo um monte de gente falando aí que a numerologia só considera e analisa relacionamentos heteroafetivos. Isso é um grande engano, tá? Parte porque, tradicionalmente, tanto a numerologia cabalística quanto a pitagórica se baseia nos valores do judaísmo cristão, né, que não aceita relacionamentos entre duas pessoas do mesmo sexo. Né, e parte por desconhecimento e preconceito mesmo. Né, mas é igualmente possível se fazer uma análise de harmonia conjugal sim, e né, de relacionamento igualmente precisos tanto para relacionamento sétero como para relacionamentos homoafetivos. Tá? Então, entendido isso, vamos ver como a numerologia pode nos ajudar a entender a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e como nós podemos usar as orientações da numerologia para criar e manter relacionamentos harmoniosos, tá? Lembrando que eu estou me referindo a relacionamentos no geral, tá? Profissional, afetivo, social, etc, etc, tá? É possível se analisar todos os tipos de relacionamento, a maneira como você se relaciona com as pessoas pela numerologia, tá? Então como nós podemos usar realmente a numerologia, é, não só para entender como nós nos relacionamos com as pessoas, mas principalmente para saber como manter relacionamentos e parcerias harmoniosas e duradouras. Né? Para isso, nós temos que conhecer não apenas o que nós necessitamos, né? o que as outras pessoas ou as outras partes necessitam e o que nos torna magnéticos, atraentes e simpáticos. Né? Então é muito importante é, saber como seus interesses e experiências de vida moldam as coisas com as quais você gosta, de, né, de, com que você se identifica, e isso inclui pessoas. Tudo o que você faz na sua vida é proposital. Né? Do seu trabalho, aos seus relacionamentos, tudo tem um motivo lógico e explicável. Você tem o poder de causar um impacto real naquilo que é importante para você. Né? Então, como você dá sentido nesse momento na sua vida, Quais são seus propósitos, suas paixões, até como você toma suas decisões e conhecia os relacionamentos que você se envolve, né? A maneira como você se comporta neste momento da sua vida, né? A persona, o arquétipo que você está desenvolvendo nesse momento da sua vida é muito importante também, né? Então, por que você continua se envolvendo e sendo atraído sempre pelas mesmas pessoas e pelas mesmas situações, né? Não é o seu nome que é ruim, não é uma obra do destino, não é lei da atração, né? não é a vontade de Deus, nada disso. Né? É lógico, é racional. Né? Apesar de não ser óbvio muitas vezes, de alguma forma você está seguindo sempre os mesmos padrões repetidamente, só que em embalagens diferentes. E a numerologia revela os motivos e ajuda você a quebrar esses padrões. Né? Você é um pensador, o um idealizador e executor da sua vida. Eu não só digo como afirmo que você é o grande arquiteto e construtor da sua vida, né? então nós temos que saber o que te torna interessante, o que te faz ser objeto de desejo das outras pessoas. Né? Primeiro, como não poderia deixar de ser, né? veja com atenção aí o seu perfil de personalidade no seu estudo numerológico, né? o resumo de quem você é. E depois, apesar de parecer óbvio, a primeira coisa que você... É vai analisar é e tem como você se relaciona na carta numerológica. Né? Sempre comece lendo o seu estudo numerológico pela, pelo seu resumo, ali, pela síntese e pela carta numerológica. Né? O objetivo da carta numerológica é justamente resumir de uma forma visível né, a sua personalidade e as características pessoais por meio de gráficos. E lá você já vai entendendo de cara qual é a sua capacidade de demonstrar afeto, qual é o seu grau de comprometimento e de cooperação, o seu nível de tolerância, a sua lealdade, a sua capacidade de aconselhamento, a sua capacidade de demonstrar afeto. Né? São vários itens que você é, vai identificando e que servem justamente para você se situar. Né? É... Outra vez você deve estar se perguntando, né, mas por que... Que meu mapa não tem essa carta numerológica e também não tem o resumo de personalidade. Né? Eu sei que não tem, isso não são itens né, de um mapa numerológico comum. É, isso são é coisas que eu descobri e incluo nos meus estudos numerológicos e que eu chamei de numerologia quântica, né? mapa paranumerológico, não tem nada disso. Mas calma, que já já eu vou te ensinar também a entender os seus relacionamentos. Só com um mapa simples mesmo. Né? Aliás, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a numerologia quântica, né? o que é e como é um estudo numerológico quântico, eu escrevi um e-book que é distribuído gratuitamente, inclusive, tá? que se chama o livro do poder. Tá? E para ter o seu e-book, vai agora lá na descrição do vídeo. Né? Aliás, faz melhor, né? Primeiro assiste aqui o vídeo até o fim né? para não se perder. E depois você vai lá na descrição do vídeo, tem um link lá que você pode usar para solicitar a sua cópia do livro por WhatsApp, direto comigo, tá? Não é robô não, é só você pedir e eu vou te entregar é, em pessoa. Mas continuando, né, depois de literalmente visualizar como você se relaciona na carta numerológica, depois de entender quais são seus interesses, como seus desejos e vontades afetam a sua vida, né, quais são seus ideais e como você funciona, então nós vamos entender como você influencia as pessoas. né? Então você vai lá no item influência do seu estudo numerológico. Se você tiver um mapa, muito provavelmente esse, esse quesito está identificado como impressão, né? E o seu número de influência ou impressão nos diz como os outros percebem você, né? Mesmo os nossos amigos, as pessoas mais próximas a nós têm dificuldade em descrever como eles nos veem. Né? E a orientação de influência mostra não apenas a maneira como as outras pessoas é, te veem né? e, a, e a primeira impressão que elas têm de você, mas ela mostra a essência da sua imagem, a influência que ela exerce sobre as pessoas e o julgamento que elas fazem de você. E esse número fornece Inclusive informações importantes sobre quem você quer parecer né? ou o que quer aparentar, o nível da sua confiança, interagir, se comunicar com os outros e até onde você pode ir nos seus relacionamentos. Né? Ele mostra a sua acessibilidade com base nos seus estereótipos e preconceitos que podem impedir que você é, forneça informações importantes sobre si mesmo para as pessoas, né? que você interaja com mais precisão. Inclusive, na nossa segunda aula dessa mentoria, nós falamos justamente sobre a influência que é a ideia que as pessoas fazem de você, como ela interfere né, a, a sua felicidade e o seu desenvolvimento pessoal. Né? Então, feito isso, chegou a hora de saber qual o poder que você exerce sobre as pessoas. Né? Então, agora você vai lá no item poder de persuasão do seu estudo numerológico poder de persuasão é uma influência natural e acaba revelando certas características induzidas na nossa personalidade ou traços ocultos de personalidade que revelam sua capacidade para influenciar as outras pessoas inconscientemente tá persuasão é um tipo de comunicação estratégica vamos dizer assim né aquele magnetismo pessoal o poder de sedução né é, e e essa é uma das características mais importantes na sua capacidade de convencer pessoas, de controlar as pessoas, principalmente. Né? Controlar, eu falo no bom sentido. Né? Uma questão muito importante que deve ser considerada também é a questão do ego. Né? O ego é um fator determinante nos relacionamentos. E no seu estudo numerológico, o número do ego representa o seu eu, né? o eu de cada pessoa. E revela a personalidade individual que você deseja demonstrar, além de refletir a maneira como você quer e deseja ser visto pelos outros. Né? Digamos que o ego ele é aí um protetor da sua individualidade, da sua intimidade. É um firewall, né? vamos dizer assim, que impede que questões íntimas se manifestem inconscientemente, né? é, e que as pessoas também penetrem demais dentro da sua personalidade, e é isso que permite a você criar a imagem que você deseja passar para as outras pessoas, né? a maneira pela qual você deseja ser visto e reconhecido. Ei, hey, meu mapa não tem o poder de persuasão nem o número do ego, tá? Não, não tem, tá? O poder de persuasão e o número do ego é um item que eu desenvolvi e faz parte do estudo numerológico quântico. Mas de início dá para ir se virando sem ele, tá? É, segue as orientações que eu estou dando nessa mentoria. É... e depois quando as coisas começarem a dar certo para você, quando você começar a ver resultados reais, aí você me chama que nós vamos fazer o estudo numerológico quântico. E aí sim você vai começar a ver resultados de verdade mais significantes, né? Desculpa, não acredite no que eu estou falando. Apenas faça o que eu estou falando, experimente e veja os resultados aparecerem de verdade. Aí depois nós conversamos, tá? É... Faça o que eu estou ensinando, tá? E eu garanto que os resultados virão. Se você não tem um estudo quântico ainda, você tem um estudo, no um mapa numerológico padrão aí, dá para se obter essas informações dentro do que está contido lá, na, se o seu estudo tiver feito corretamente e completo, claro, né, o seu mapa, dá para se obter essas informações lá dentro dele, né, qualquer coisa você me chama que nós vamos aí tentar avaliar isso junto, tá o próximo passo é verificar suas inclinações ocultas, né? Tanto na aritmancia cabalística como na pitagórica, nos mapas numerológicos, né? Esse item é mais conhecido como tendências ocultas e é um dos itens mais desprezados pelos numerólogos, né? Mas ele é um dos pivôs do seu mapa numerológico porque ele representa justamente os vícios de comportamento, as que nós devemos dar mais atenção para não repetirmos é, os mesmos padrões de comportamento, né? E, que é o que nos mantém aí um círculo vicioso que vai se repetindo constantemente, né? E isso afeta diretamente a maneira como você influencia as pessoas, como as pessoas te entendem e como elas reagem a você, né? Uma pessoa com inclinação oculta 1, por exemplo, tende a ser controladora e individualista. Já uma pessoa com inclinação oculta 2 é o oposto, né? tende a ser mais dependente e indeciso. Então tudo isso vai se compondo e vai determinando a maneira como é, você interage. Né? Então à medida que todas essas questões vão sendo analisadas, começa é, a ficar fácil de perceber o que está acontecendo com você, o que está atrapalhando o seu desenvolvimento. Né? E é por isso que eu sempre digo e afirmo que não basta se apegar a um único número. Tá? Não tem como se usar a numerologia corretamente e se beneficiar de verdade da numerologia considerando apenas um número. E é por isso que eu insisto em dizer que não existe essa história de eu sou um número tal. Né? Ninguém é um número, tá? e não existe apenas um número na sua personalidade. Imagine que seu nome é como um livro, né? e ele conta uma história. E é uma boa história, né? porque é a história da sua vida. E cada item que, você, que aparece no seu estudo numerológico é um capítulo. Né? E assim como em um livro, são todos os capítulos que nos permitem entender o enredo da história, né? que nos permite nos colocarmos dentro da história contada e viver essa história intensamente. Né? Só um capítulo não serve para nada. Né? Eu falei isso na aula passada e eu vou repetir agora nesse vídeo na, novamente, tá? Eu não sei se vocês já repararam, né? Não sei se, se você não reparou, repare. Que na, a maioria das pessoas que trabalham com numerologia, né? Que se dizem numerólogos e numerólogos profissionais, não estou desfazendo, mas eles não conseguem ver resultados nas suas próprias vidas, né? Por que será? Porque eles ficam apegados a essas velhas crenças, as coisas ultrapassadas que não funcionam na realidade, né? E ficam repetindo, na verdade, essas histórias para eles mesmos, né? É, ou para elas aí, né, para tentarem acreditar naquilo que elas falam, né? É, então eu peço que você considere isso e a partir de agora sempre fixe, né? Abra sua mente, esqueça um pouco os problemas, relaxe um pouco, assista os outros vídeos dessa mentoria, tá? Essa é a quarta aula já. Eu vou deixar as aulas anteriores aí nos vídeos sugeridos. Clica aqui na exclamaçãozinha aqui, tá? Que está no cantinho direito da sua telinha, é só passar o mouse aí em cima da tela ou o dedo, se tiver no smartphone, que você vai ver que aparece uma exclamaçãozinha, um izinho aqui do lado. E depois que acabar esse vídeo, você assiste as outras aulas, tá? Mas numerologia se pratica, né? Repetindo o que eu escrevi na orelha do meu livro do poder, é hora de pararmos de falar e começar a agir, né? E sermos mais racionais, menos emotivos. Só assim nós seremos capazes de criar um mundo que funcione igualmente para todos, né? O estudo numerológico quântico é uma fórmula matemática que te permite obter resultados reais em muito pouco tempo. Né? E a numerologia é excelente desde que utilizada corretamente para se traçar um projeto de vida. Tá? É isso que eu faço, aliás, né, eu não sou um numerólogo, eu não sou um professor, né? aliás, eu odeio quando me chamam assim. Eu sou um pesquisador e solucionador de problemas. Né? Eu identifico os seus problemas, estudo seus problemas, identifico os seus padrões através da numerologia e associando essas informações a outras ferramentas disponíveis também. E com isso eu crio com você um projeto de vida adequado aos seus interesses. tá? Não adianta nada ter só um mapa numerológico. Você precisa de um projeto de vida. Você precisa de alguém que te ensine a usar a numerologia de verdade. Sem um monte de fantasia, sem feitiçaria, sem criar mais ilusões, né? Ninguém precisa de mais ilusões. Então vem falar comigo, me chama pelo WhatsApp, eu vou te dar uma sessão de avaliação de graça, tá? Vem me contar o seu problema, me deixa eu te mostrar o que eu posso fazer por você. O link está aí na descrição do vídeo, tá? Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, principalmente pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!